Opa! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Pessoal, vocês já perceberam que aqui não é o Boruto na voz. Aqui é o amigo dele, né? Eu já joguei aqui na EW. Eu sou o Zorel, pra quem não me conhece. Eu joguei na EW por cerca de um ano, né? Até largar o Lords Mobile. É, larguei lá em fevereiro, né? É, consegui me livrar desse vício aqui. Eu já não tava mais aguentando o jogo, Eu já jogava por mais de dois anos. E chegou uma hora que... Que, mano... As caneladas que o jogo vem dando te desmotiva a jogar. E é sobre isso que eu vim aqui falar com vocês, beleza, pessoal? Tô aqui na conta do Boruto, né? Que ele me emprestou, é claro, né? Vocês estão vendo que eu tô na conta dele. Voltei aqui, né? Tô vendo aí W por dentro novamente, né? Achei que eu nunca mais fosse ver. Mas aconteceu de eu parar aqui de novo, né, pessoal? E o motivo do vídeo, galera, é pra falar dos preços dos pacotes, galera. Sim, de... mano, pelo amor de Deus, cara, eu, eu fiquei sabendo aqui porque eu parei de jogar Lords Mobile, mas eu continuo acompanhando o Boruto, eu continuo acompanhando o Big Soneca, o TW King, o Alvorada, né, lá do canal cotidiano difícil, eu continuo vendo vídeos, né, eu vejo vídeos gringos, do Super Test, o Ryan Ryan, eu vejo vários canais, pessoal, Billy the Trap, um monte de canal, pessoal. E eu gosto de ver, só que pra brincar aqui, não compensa pessoal, não compensa, porque pra brasileiro é mais caro pessoal, pra brasileiro sempre é mais caro, o povo castigado velho, a gente jogou, sei lá, chiclete na cruz cara, não foi chiclete que a gente jogou na cruz, a gente jogou bosta na cruz, porque eu acho que pedra, pedra até dava pra ter perdoado mano, porque pelo amor de Deus galera, olha aqui o preço desses pacotes mano, Ó, oh, é que eu já tava vendo, tá, eu tô lá embaixo já, mas eu vou começar por cima aqui, ó. Cara, eu comecei a jogar essa esse, esse, esse jogo aqui, eu ia falar essa bosta, né, mano? <risos> mas não deixa essa de bosta esse jogo aqui. Eu comecei a jogar ele, pessoal, quando o pacote mais barato era R$ 14,90. Não, é. Não mais barato, né? Vai, o pacote de caça, esses pacotes assim que, que é o, o verde, né? Agora, pessoal, tá, tem um pacote de um real aqui. Que isso aqui pra mim não vale um real, velho. Não vale... Olha isso, velho. Puta que pariu, velho. Vou pagar um real nisso aqui, velho. Ah, não. É tá tipo sacanagem. Vale um real isso aqui, mano? Ah, não. Já fiquei puto. Esse pacote eu não vi, não. Eu já fiquei puto. Um real isso aqui, velho. Caralho. Ai, é Um real, hein? Pobre. Cara... É um real, velho, não interessa se é muito, se é pouco, você acha que isso aqui vale um real. Mano, meia hora de caça você pega isso aqui, velho. É Menos de meia hora, você vai no evento de caça, se você ficar 15 segundos você consegue mais coisa que isso aqui, velho. Meu Deus, velho. Ó, oh, tá. Olha esse pacote aqui, velho. 54,90. Ele deve estar tá com buff aqui, né? Eu não sei se esse pacote, ele vem assim, bufado. Mas ainda assim não vale 54,90. Olha que desgraça isso aqui, velho. Que desgraça. Olha que tá com o buff, velho. Pra você levar isso aqui. Sem o buff isso aqui deve ser... Sei lá, velho. Não sei. Eu sou ruim de conta. Mas olha que ruim, que desgraça. O que compensa mais é a gema, mano. O que compensa mais é a gema. Ainda assim tá caro. Aqui, vamos ver, ó. Isso aqui é pacote do quê? Pacote de ataque. R$27,90. Você vai fazer um Wonder. Você vai fazer um KVK. Isso se você puder fazer, né? Porque do jeito que as coisas estão caras... Eu duvido que vai ter Titan BR no jogo upando conta do zero. Não tem. O jogo é insustentável desde o começo pra upar do zero. O pessoal prefere comprar conta de fora quem ainda sai mais barato. Mas vamos supor que você vai fazer um KVK, que você vai fazer um Wonder, que você vai, sei lá, pra um evento. Você acha que isso aqui resolve a tua vida, mano? 30 pau pra você levar isso aqui. Mano, você não cura nem um ataque solo com essas porra desses, desses recursos. Cara, os cara parece que bufaram até os itens, aumentaram os preços, cagaram nos itens, parece aqui. Não sei, mas não lembro como que era esse pacote aqui Mas tá aparecendo, cara Você vai pagar 30 pau pra levar 2 mil gemas Um ataque de exército, um bônus de tamanho de exército e um cogumelo Dois tapetes Eu não vou nem mais contar realocador nem né, esses aceleradores, esses recursos bosta aqui É porque isso aqui você pode pegar no jogo, né? Realocador você vai com gema foda-se, vai com moeda foda-se E o resto aqui que, que, né, seria assim, o pacote mesmo pelo amor de Deus, velho, não, na moral Não dá, velho Olha esse pacote aqui de familiar Pra despertar familiar R$109,90 Isso aqui não vai resolver a tua vida, meu irmão Não vai resolver a tua vida Aí o cara não sabe disso aqui Ele é um jogador que tá começando Aí ele entra aqui na loja Já vê esses preços, né? E o que, que ele pensa? Caralho, tomei no cu O que, que eu tô jogando aqui, velho? Que que eu tô jogando, onde eu fui parar? Aí, beleza, o cara ainda vai lá e fala Pô, eu vou comprar um pacote aqui que vai resolver a minha vida, né? Porque, pô, olha o preço disso aqui, velho Eu acho que eu vou ficar fortão, né? Ele compra isso aqui, ó Sem saber o que é Olha isso, velho E ele vai achar que isso aqui é recurso pra caramba, né, mano? Vai achar que isso aqui é recurso pra caramba Ele não faz nada dentro do jogo, nada, nada Ele vai pagar R$109,90 pra continuar um cotoco Pra continuar ninguém no jogo, mano ele acha que essas gemas aqui vai colocar ele lá nas T4, né? Não vai, pô, mano. Isso aqui, ó, ficha da sorte. Mano, 109,90 pra jogar isso aqui de vez na, no, no, no, no labirinto, não. Lá no Magnata. Cara, aí GG, eu não sei, pessoal. Eu não sei, eu não vou olhar pacote pro pacote ficar escrevendo. Mas olha isso aqui, velho. Não, na moral... 549,90 esse pacote. Mano do céu, velho. E tá a mesma merda, velho. Esse aqui eu lembro. Esse aqui eles não mexeram em bosta nenhuma, velho. Meu Deus do céu. 40 baúzinhos de cada merda. 280 baú de essa bosta. E 40 peças bosta separadas. Puta que pariu. Mano, na moral. Vocês têm que parar de jogar essa merda aqui, que não é possível, velho. Sabe o que vocês têm que fazer, pessoal? Vocês têm que ir lá na Play Store, reclamar desse jogo. Toda a rede social que vocês virem postagem de Lords Mobile ou vocês vão atrás do, do Instagram, do Facebook oficial e tal, e reclama dos preços, mano. Reclama dos preços. Para de comprar, não compra nem pacote de caça, você não compra nada, embrulho de gema, não compra nada, velho. Não compra nada. Olha que putaria isso aqui. Pessoal, mano, eu sei que tem gente que pode pagar isso aqui, eu sei que tem gente que pode pagar e não vai fazer diferença no final do mês, não vai abalar, mas olha isso aqui pessoal, tem, isso aqui é uma desavença num jogo, isso aqui é falta de respeito, na minha opinião, isso aqui é brincar com o brasileiro, isso aqui é gourmetizar o jogo, que não é possível pessoal, tem gente pessoal... Muitas pessoas, inclusive do, dos brasileiros, que não tem isso aqui, esse valor, no final do mês na conta Que depois de pagar as contas, depois de né, comer, se vestir, é, pagar as contas básicas de casa Às vezes pagar um curso, pagar um carro, um, um, sei lá, o que mais, ajudar alguém, não sei Fica com menos dinheiro do que o preço desse pacote aqui no jogo o cara consegue sobreviver com menos dinheiro na conta do que tem isso aqui, e ainda torcer pra não ter um imprevisto pra ele precisar gastar. E, vo e, e, e vocês acham que é justo um pacote num jogo ter esse preço aqui no país que a gente mora? Esse jogo aqui é pra quem, pessoal? Fala pra mim. Até quem tá rico, quem é rico, sabe que isso aqui tá caro. No, mano... Tem consciência que isso aqui é, é jogar dinheiro fora Porque, pessoal Você vai comprar essa merda aqui E olha o que vem nesse, nessa porra desse baú aqui Na, Vem a tua sorte, galera É 550 reais contra a tua sorte Você não está comprando nada palpável Você vai receber isso aqui, ó essas peças brancas aqui, isso aqui é certeza, tá? Isso aqui é beleza, mas entre aspas, né? Porque isso aqui é o que você vê, é o que você compra. Você vai fazer alguma coisa com essa merda aqui, você não vai chegar no azul, tá? Aí você vai lá, compra, paga uma dinheirada toda dessa, leva essa bosta de recurso aqui. E não consegue forjar um equipamento roxo. Aí você fala, pô, vou comprar isso aqui, vou ficar fortão, né? Você chegou no 25 aqui, que libera esses pacotes aqui, né? Você é um jogador inexperiente, não tá numa guilda forte, não sabe como que é o jogo, ainda não entende direito de forjar equipamento. Você compra isso aqui achando que você vai, porra, 500 pau, 550 pau, mas, porra, é o investimento da minha vida. Olha quantas gema vem. Você não coloca o teu castelo no 25, mano. Se você não tiver no 25 ainda, você não coloca com essas gema aqui. Com os aceleradores, que eu não sei se vem aqui, não vem com os recursos Você não põe, mano Você não chega nas T4 com essas gemas aqui, velho Não chega nem perto, velho, nem perto Mas você não chega perto, velho Nem de pôr o castelo no 25 Imagina das T4, se você é um jogador inexperiente Que vai comprar um pacote caro desse Que não precisa ser esse, que isso aqui só libera no 25 Mas que vem essas gemas aqui de 32 mil Você não põe, mano Aí vem aí GG, que eu não sei da onde tirou esse estudo. E eu não sei por que tá valendo tão caro, se o jogo ele é chinês. E a porra da nossa moeda vale... Quase duas vezes mais que a deles, velho. Se não vale duas vezes mais. Eu não sei da onde que eles tiraram isso. Isso aqui não pode ter sido feito por pessoas, tá? Isso aqui deve ter sido o bot que mudou o preço. Eu prefiro acreditar que foi um erro, tá? Que os caras digitaram errado. Que eles vão mandar uma nota de esclarecimento pessoal. Foi sem querer, né? Colocamos o preço errado. Porque não é possível pessoas sã, estudadas com faculdade, com nível alto, com estudo de, de região, né? Colocar um preço desse no Brasil ainda Que a gente não tem nem onde Cair morto, pessoal, isso aqui é uma compra De mês dentro da casa, tá Você prefere o que, pessoal? Pagar uma parcela de um Celta De um carrinho popular aí Por esse preço de um, de um casinho, ou pagar um pacote De Lords Mobile um por mês, nem que for E outra, você vai comprar o que eu falei É, é, é, mano é o teu dinheiro contra a tua sorte. Você não tá. Você não sabe o que você tá comprando. Você pode tirar um item lendário, um item bom lendário, uma crina, uma joia do campeão. E pode não tirar nada, velho. Você pode tirar três peças azul de, dessa porra toda aqui, velho. Na, na sorte, no aleatório. Cara, pra você tirar um item lendário, você tem que comprar umas oito vezes esse pacote aqui e abrir de pancada. Pra ver se tira. Não é nem certeza que você tira. Você vai, você aguenta, mano. Você aguenta, você faz assim ó. Você começa janeiro do ano que vem e compra um. Quando chegar em dezembro, você vai comprando um por mês, até chegar em dezembro. Quando chegar em dezembro, aí, aí sim você vai poder abrir tudo. Porque aí a probabilidade pode ser que te ajude. Pode ser que te ajude. Eu não sei se vocês assistem o Super Test, né? Que é um cara ricão aí que grava Lord Mobile, um gringo. Ele comprou, pessoal, pra deixar uma peça dele do campeão no, no Mítico que faltava só uma crina, ele comprou 14 vezes o pacote e ele já tava no roxo, quer dizer, no, no dourado faltava, eu acho que duas peças, ele comprou 14 vezes, mano 14 vezes, mano você aguenta pagar, comprar seguido 14 pacotes desse? você não aguenta, mano se você aguenta, olha, parabéns mas não significa que isso aqui tá barato e que tá justo só que é um absurdo, pessoal vocês tem que fazer o que eu falei Olha isso, velho, 10 pau, mano, 11 reais pra comprar isso aqui Vocês não tem que olhar o preço, ah, não tá tão caro, vocês tem que olhar o que vem, mano só que vale 11 reais, isso aqui não vale 11 reais, mano só que tá tudo errado, 27 pau, mano Porra, velho, isso aqui era 18,90, antes era 14,90 E se atualizar de novo, o preço vai pra quanto? Vai virar 800 pau o pacote do campeão? Isso aqui vai subir pra 50? Eu, eu, não, eu não entendo, pessoal, as contas que essa galera faz, mano Tá cada vez pior, pessoal O pessoal, ele vai começar ou sair do jogo Porque é insustentável ficar nesse jogo aqui Ou a IGG tá estimulando muito mais ainda A compra de contas de fora, né? Porque não dá pra você manter, né? Velho, é melhor você gastar muito dinheiro de uma vez só Numa conta muito forte Do que você montar a tua conta, cara A IGG não quer competitividade aqui no Brasil, parece, pessoal Eu acho que eles querem que o jogo seja dominado por chinês e árabe porque é lá que dá pra comprar as coisas, pessoal, o resto do mundo tá caro, velho, aqui não, nem se fala, cara, um, um país que ganha mil reais de salário mínimo, um pacote custa 550 reais, que conta é essa, velho, e, e sem falar que você não pega mil reais na mão, você vai pegar uns 850 com os descontos, dependendo aí do, do, dos teus encargos, né, de desconto no final do mês, às vezes você pega até menos, às vezes você pega menos, velho. Se você não tiver um emprego que tem comissão, né, salário fixo mais comissão, só salário mínimo, você tá na merda, velho. Você acha que você vai querer comprar, você acha que o jogador vai, ganha o salário mínimo? Ele também tem o direito de se divertir num jogo. Não é porque aqui tá caro, ai, é só não jogar, não concorda que tá caro, mas Lords Mobile é um jogo legal, caralho. É pra todo mundo, isso aqui é pra ser inclusivo. Isso aqui não é jogo pra... Seletivo, galera. Não é você entrar numa loja da Lamborghini que você sabe que você não vai comprar nada porque ela é pra um público. Não, isso aqui é um jogo, galera. É um jogo... Bati em microfone aqui. Isso aqui é um jogo, pessoal. É um jogo... Pelo amor de Deus, isso aqui é pra ser divertido. Não é pra ser abusivo, cara. Isso aqui é abusividade. Vou abrir aqui pro Boruto. Isso aqui é abusividade, mano. Olha isso, galera. Não olhem valores às vezes você fala, ai, 30 reais dá pra comprar, ai, não tá tão caro Os itens tão caros, mano E outra, você vai apostar o teu dinheiro em loot box, galera Você não, não tá vendo que você compra Olha aqui o, o pacote do herói 27,90, mas você tem certeza que você vai comprar 15 medalhas dela Você tem certeza Olha, se você pagar 27,90, você vai pegar a caçadora amaldiçoada 15 medalhas dela é caro, é caro, mas você sabe o que você tá comprando. Aí você vai lá no baú do campeão, ou qualquer outro lugar, né, que só vende caixinha, e você tá apostando o teu dinheiro. Você não está comprando algo palpável. Pelo amor de Deus, galera. Vamos lá. Encheu o saco GG. eu já mudei um jogo, tá? Eu era influenciador de Speed Drifters, um jogo da Garena. Eu era influenciador reconhecido, ganhava código pra distribuir pro pessoal. Eu ganhava acesso antecipado às coisas. Mas o jogo começou a ficar tão cagado, tão bosta. Eles começaram a trazer coisa tão imbecil, tão cara. Que eu saí do programa de influenciadores pra meter a pica neles. Mas eu coloquei com, com vontade neles Eu mudei coisa no jogo, porque eu pedi pra comunidade Coisa que nenhum servidor dá, o nosso dá Por quê? Porque eu enchi o caramba do saco deles Do ano passado de outubro pra fevereiro, janeiro, não me lembro muito bem Mudaram o que eu pedi Eu consegui mudar coisa dentro do jogo que nenhum servidor tem Pra ficar adequado ao Brasil Porque a empresa chinesa quer que vocês é se ferrem Eles quer dinheiro Eles não respeitam galera Vocês já perceberam, olha o preço aqui velho. Então enche o saco da IGG Responde não comprando galera Não compra nada, velho. nem um pacotinho mais básico Ah, eu só quero comprar umas estrelinhas porque eu tô no meu FG Eu não vou conseguir dar conta da missão do labirinto Mano, fala com o teu líder, mano, eu não vou conseguir Quem na guilda tiver, puder me doar, trocar por recurso, sei lá Me mandar umas estrelinhas aí Pela loja, manda, entendeu? Mas não compra, mano Não compra, não financia essa merda Porque você vai dar resposta pros caras que funciona, mano Cara, pelo amor de Deus, pessoal Que absurdo eu... O negócio ficou tão feio que eu voltei pra cá Pra falar disso aqui, velho. Eu nunca imaginei que eu ia baixar Lord's Mobile de novo. Nunca imaginei. E quando eu baixei foi pra... Né? Pra bater, na né, GG? Cara, manda esse vídeo aqui pro Morese, pro Soneca, pro TW King, pro Alvorada, pra qualquer influenciador de Lord's Mobile que vocês conhecem, pra agitar todo mundo de lá, na Play Store, na Apple Store, onde você baixou na Steam e reclamar. Aí, GG, ai, nossa, a gente aumentou o preço, mas é porque a Apple malvadona aumentou a taxa da gente. Aí teve que aumentar. Cara, aumentou tanto assim? Caralho, hein? Porra, que desculpa... Que desculpa, hein, mano? Pra, pra dar esse preço todo aqui, que taxa é essa? Mano, uma empresa do tamanho da GG que dá um lucro desse Aí GG é só chegar na Apple, chegar na Play Store e falar Eu não concordo com esse aumento aqui, eu quero renegociar o contrato Eu não quero que mexam na minha porcentagem Eu quero continuar pagando a mesma coisa pra vocês Ou eu vou criar minha própria loja e vou vender por lá Vai fazer que nem a Epic Games, galera, com o Fortnite, ela não concordou com o preço que a Sony e a Microsoft iam cobrar delas, né, a porcentagem de lucro dentro da loja delas. E falou, beleza, vocês querem enfiar a faca em mim? F firmeza, mano. Políticas da sua empresa, não me meto nos teus negócios Fez a própria loja delas, tá lá zaralhando todo mundo, zaralhando Fortnite tá vendendo coisa pra caralho, os caras tão podre de rico Você acha que a Sony e a Microsoft não tão fodida de raiva Que podia estar tá ganhando comissão dentro da loja dela se não tivesse a ganância De cobrar tão caro? Por que que a GG não faz isso? Fala não, a gente respeita tanto nossos jogadores que a gente vai criar uma loja própria externa aqui né, um sistema próprio Que eu vou colocar os meus pacotes aqui Eu vou poder tirar os encargos de comissão Vai ficar muito mais barato pro resto do mundo A gente vai conseguir abaixar, sei lá, 40% do preço E vai ficar tudo lindo pra todo mundo Ah, aqueles pacotes caro pra caralho Vai continuar caro pra caralho Mas quase pela metade do preço do caro pra caralho E ajudar todo mundo Mas eles vão fazer isso? Não vão fazer isso, velho se a Apple mexeu 3%, 4% lá do, do, do comissionamento deles, eles vêm aqui enfiar na bunda de vocês 30, galera, pra compensar. Cara, um país pobre que nem a gente, velho. Isso aqui, como eu falei, é pra ser um jogo, você quer ser um castelo que manda tropa em rali ou um castelo que agrupa nos outros? Eu acho que você quer ser um castelo que bate nos outros, né, mano? Que toma wall, né? Que se diverte, que, que fica sem escudo, com medo de, de ser zerado Que pode dormir com o líder Mas você não pode Aí vem lá, você junta lá, você fica dois anos jogando Vem um cara com familiar te ataca solo, te arrebenta, velho Te arrebenta, te zera online, se depender Você abre fúria Ó, Boruto aqui, ó 461M de poder Há dois anos atrás o Boruto era um titã Agora hoje, infelizmente, se o Boruto não mostrar que ele tá bem armado com o set mítico ninguém vai ver ele online vai abrir rali e vai acabar com ele, velho Vai acabar com ele Beleza que ele é uma trap Mas e se ele não fosse uma trap? Se ele tivesse 2M, 3M de tropa? É uma, é uma paulada só, velho Na moral, ó, vamos pegar aqui classificação de poder Cara, o vídeo tá grande que eu tô inconformado. Caralho, a EW tá gorda, hein? Porra, vai se fuder. Ó, um cara desse aqui, ó. Ó, deixa eu ver a Xena. Não, a Xena não. Uh, Os Ó, ó. Vamos levar aqui o agrupador da EW. Um dos agrupadores, né? Que a EW tá, tá fortinha já. Você tem um set aí... Roxo. Umas peças roxas, umas peças azul. Você não tá full joia. Você tem uma joia verde, uma joia azul. Que a maioria dos jogadores é assim, não adianta. Você tem lá 4M de tropa, né? Você tem 400M. Você abre fúria. Se um cara igual os e vo... abrir rally em você em fúria, qual é a chance de você peitar ele? Você aguenta? Você não aguenta. Você pode ter 6M de tropa. Cê... 8M de tropa. Se ele encher o agrupamento e mandar em você, querido, ele, ele vai acabar com você, velho. Na moral, por quê? Porque o Zabuza ele tá uma conta forte. Porque ele conseguiu deixar a conta dele forte antes do jogo cagar tudo. O Zabuza provavelmente vai continuar comprando as coisas. Mas o Zabuza vai comprar de fora. Tenho certeza. Ele não vai comprar as coisas aqui no Brasil. Ele, ele também acha caro. Não é porque o é um exemplo, né? Tem tá uma conta dessa, um set desse, que ele acha que o jogo tá barato. O pau familiar tá. Uh, 700 pau agora, 800 pau ou mais. Imagina o um pau coelhão. Aí você tá lá, você acha que você tá forte, né, com 500M, com 600M, né, compra uma conta, aí o cara vai lá e nem se preocupa mais em abrir um rally em você, ele te sola se você der mole. se ele pegar tua sondagem ele te sola, se ele souber que você tá muito tempo offline ele te sola, se o cara tiver muita tropa, tiver, junta 3, 4 titãs então, te sola pra não abrir agrupamento pra tua guia te avisar, aí chegou nesse nível o jogo, ó, o cara vai lá te bater, você abriu fúria, né, aquele exemplo, ele tá tranquilo, porque ele sabe que se ele pegar tua falange ele vai triturar você Porque ele tem as pesquisas novas Você tem? Não tem Aí o cara tem um familiar que ajuda a triturar você mais ainda Você tem um familiar? Você não tem? Aí o cara tem um familiar que dá 600% de ataque Toda vez que ele vai perdendo tropa, né? Chega a 600% de ataque lá a tropa dele Você tem pra counterar? Não tem O máximo que você tem é 2, 3 familiares despertados dois na muralha, três no máximo Que foi onde você conseguiu fazer pesquisa, né? Porque come e toma essa merda aqui e o cara tem lá, todos os familiares otimizados, pesquisa, sete, herói, tem tudo pra ir lá comer a tua bunda, degustar. Virou um jogo caro, você não se defende mais, cara. O jogo vai virar bolha. Você só vai ver escudo, escudo, escudo, escudo, guitar BR de escudo. Os Titã BR, ó, vum, vu, vu, zarpando. T4, você chegou nas T4, demorou quanto tempo? Você fez que nem eu, demorou um ano pra chegar nas T4? Porque você não tava tá em uma guilda tão forte e tal Teve que ir evoluindo junto com a tua guilda? Você demorou um ano? Um ano e meio? Beleza, mano, parabéns aí Você viu que tem as T5, você vai demorar mais quanto tempo pra chegar nessa merda aqui? Se a T4 demorou e ainda foi de graça Imagina essa aqui que você tem que ficar comprando Você vai demorar quanto no Free to Play? Cinco anos pra ver as T4? Tô forçando? Não, não tô forçando Chega FG, prêmio ridículo de FG Baúzinho de merda, você não tira nada, é mais fácil no FG você comprar um pacote de R$18,90, que era R$18,90, né? Todo mundo da tua guilda comprar um pacote Do que abrir esses prêmios dessa porra desse negócio Que você tá muito mais bem servido Você vai lá, quem que motiva agora? Fazer 2k de ponto, 1.800 pontos no FG Ou passar de 2k, gastar recurso pra caralho né? E que você vai vir aqui, vai ter que comprar Porque é caro pra caralho Se você quiser manter a competitividade Quiser ganhar um prêmio de FG na tua guilda Não sei o que que eles dão, vocês dão alguma coisa Você vai você vai ter o um desempenho? Não Pra no final pegar 10 baú de caça Três baú do campeão Você vai tirar o que nisso? Não vai tirar porra nenhuma Você vai ficar fazendo FG pra quê? Pra ganhar um realocador? Pra ganhar um... Um... Um migratório hã? É pra isso? Pra ganhar 60 baú do vormijade Que não vai vir porra nenhuma, mano Vai vir um item verde lá E e mal um azul Que o que você precisa não dropa Mas nem, nem a pau, mano Não dropa nem a pau Só dropa lixo O item chave, o item meta lá O que faz o equipamento bom Não dropa Quando dropa e mal Vem um branco No meio de 200 caixas Aí você vai Você acha justo você pagar tão caro Num jogo que só é pra ser divertido e não consegui ter nada Não consegui ter nada Pensa no jogador novo Imagina que você baixou esse jogo agora Esquece que você tá no Lord há 3 anos, 2 anos, 1 um ano Abre a loja Com a visão de um cara novo Você põe qualquer nego pra correr, velho Você põe qualquer nego pra correr O cara vai olhar que o pacote mais ou menos é R$109,90 Você põe qualquer um pra correr, mano Ainda mais se o cara compra achando que vai resolver a vida dele Ele nunca mais volta, mano Ele queima esse jogo, velho Ele queima esse jogo e ele pede reembolso do cartão dele se ele comprar e se conseguiu um o reembolso. Porque a, a filosofia chinesa é... Comprou porque quis. Tá barato. Não vai ter. Cara, eu tô putaço, velho. Desculpa o tempo do vídeo, pessoal. Se você assistiu tudo, muito obrigado. que eu falei pra caralho. Mas eu acho que eu falei o que vocês pensam. Né? Todo mundo pensa. Se você acha que isso aqui tá barato, que Deus te abençoe. Que você possa ter muitas coisas na tua vida. Mas não tá barato. Não é só porque você pode comprar uma Ferrari que ela tá barato, né? Não tá barato. Pra quem é rico sabe que tá caro pra caralho. Porque a Ferrari lá fora é 150 mil dólares. É 130 mil dólares. É no máximo lá 200 mil dólares. dependendo do modelo da Ferrari. dependendo do, da edição da Ferrari. Aqui é 2 milhão, mano. É 1 milhão e 800 pra cima. Tá caro. Até em conversão. Tá caro. Até convertendo é mais barato trazer de lá, né? Mas não é só porque você é rico trilhardário do jeito que você deve ser. Que isso aqui tá barato, mano. Né? Não é só você que vai jogar isso aqui né? Outras pessoas querem jogar isso aqui E, e eles estão espantando jogadores, galera Eu já saí por causa disso, tava caro pra caralho Deixei zerar as contas e foda-se Tipo, foda-se, mas zerou Zera aí, vai, tchau Entendeu? Compensa nem vender conta, mano Não compensa, cada vez Sua conta vai ficando desvalorizada Se você pagou 10 mil na tua conta, é uma conta forte Mas você comprou no passado Hoje tua conta tá valendo 3 pau e meio, 4 pau Se você não atualizou ela não comprou familiar e nem vale a pena o tanto que você gastou já vender pro, pro, pelo mesmo preço. Mas nem vale a pena perder investimento, que não é nem investimento, isso aqui é um, um cassino. Beleza, pessoal? Então é isso, deixa o like, quem quiser conhecer o meu canal, é só por Zorel, Zorel Speed Drifters. Vocês vão ver lá que eu jogo Speed Drifters e é isso. Beleza, pessoal, vou ficando por aqui e fui!